Olá, Eu sou o Roberto Laser Baronas, professor do Departamento de Letras e também do Programa de Pós-Graduação em Linguística aqui da UFSCar. E vou falar com vocês um pouco sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo né, desde 2018. Desde 2018, então, tenho desenvolvido uma pesquisa tentando compreender né, o que a gente chama de tecno-discursos. Né? Ou seja, esses discursos nativos da internet circulam nos mais diferentes dispositivos. Né? Circulam, por exemplo, em sites, em redes sociais. Né? E então desde 2018 tenho trabalhado com essa questão. Como resultado dessa pesquisa, nós fizemos a tradução de um dicionário da professora Marianne Pavot, da Universidade é, de Paris 13, né, que é o análise do discurso digital, dicionário das formas e das práticas. Né? Esse dicionário, então, ele é constituído por 31 verbetes, e esses 31 verbetes então, eles vão tratar de questões relacionadas ao discurso digital, ou o que a gente chama de tecnodiscursos. Além desse, desse trabalho, né? um, um trabalho também nessa direção em relação ao digital, é a publicação desse livro, que saiu agora em 2021. Né? Que é o Ressignificação em Contexto Digital, um livro publicado então pela editora aqui da UFSCar e do Fiscar, e também com o auxílio da, da FAPESP. E no que, que consiste esse trabalho? Esse trabalho inicialmente ele consiste em descrever quais são as características desse tecno discurso. Justamente porque esse tipo de discurso, ele se apresenta, ele se organiza, ele funciona de uma forma diferente do que os discursos que eh, circulam, por exemplo, nos ambientes que não são digitais. Então, por exemplo, o tecno discurso tem como uma de suas características mais marcantes a, a imprevisibilidade. O que estou dizendo aqui agora, eu não tenho, por exemplo, como prever em que espaços ou por que espaços esse discurso circulará, né? E também não tenho como prever se, de repente, eh, por exemplo, algo que eu, que, eu, que eu fale aqui possa ser destacado e, e passe a circular, por exemplo, em outros ambientes fora do, do, do digital temos também outras outras características né do do, do discurso do técnico discurso do discurso digital que é pensar por exemplo a sua sua ampliação né um bom exemplo para pensar a ampliação do do tecno discurso é a hashtag né a hashtag então ela surge no ambiente digital por exemplo né e depois ela passa a circular em outros ambientes fora do digital por exemplo hashtags que são enunciadas, né, são inscritas em muros da cidade. Depois essa hashtag ela é, por exemplo, fotografada e volta a circular enquanto imagem no próprio digital, né. Então é, o nosso trabalho caminha no sentido de tentar compreender o funcionamento desse tecno-discurso, desses discursos nativos que circulam na internet. A gente tem um grupo grande trabalhando com isso, é um grupo que faz parte do nosso grupo de pesquisa, o Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais, o Ledin, né? e, e que envolve, por exemplo alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado, supervisões de pós-doutorado. Esses dois livros que eu apresentei para vocês, por exemplo, eles são o resultado de um trabalho que fiz junto com uma supervisionanda minha de pós-doutorado, que é a professora Júlia Lourenço Costa. Então, é um trabalho que envolve aí também diversos, diversos pesquisadores em diversos níveis.